Rodrigo, esse, nessa, nessa conversa a gente vai focar o tema da, da reportagem, né? É uma, um conceito que extrapola o universo do jornalismo. Você perguntar para alguém na rua, num ponto de ônibus, a pessoa vai falar sobre reportagem, né? Vai ter um conceito, né? Uma explicação sobre o que é isso. É, mas eu queria te trouxe aqui justamente para a gente tentar cercar um pouco mais esse conceito, discutir a, a, a, a tal da reportagem é um negócio muito valorizado entre os jornalistas como algo altamente qualificado na profissão, né? é que tem um, um grau de dificuldade maior para ser para ser feito e que também é colocado muitas vezes a reportagem como uma das soluções para o problema das fake news, né? De, de, da, da polifonia de informação que a gente tem hoje, né? Então, vamos falar nessa, nessa conversa nossa sobre reportagem. A primeira questão que eu tenho para você é que, é que é, qual é a, a importância que você vê para isso, né? O, que papel que a reportagem pode ter hoje, sobretudo num mundo em que a comunicação nas redes sociais né, é cada vez mais instantânea, mais rápida. Joia! Acho muito oportuno esse tema, Marcel, porque é, a reportagem, de fato, ela pode ser um antídoto do jornalismo contra as fake news, né? Primeiro, se você me permite, acho que vale a pena a gente definir um pouco o que é reportagem. Porque tem pelo menos dois sentidos aí. Você pode ter reportagem entendida como técnica, como um procedimento, um procedimento de apuração, né? Então você fala, vou, vou, vou fazer uma reportagem. E o repórter é aquela pessoa que vai, em geral, é, conferir in loco o que aconteceu, no local. Então, entre os procedimentos de reportagem, você tem a pesquisa, tudo bem? Você tem o testemunho do, do, do repórter, uhum. certo? porque é a testemunha popular do que, do que aconteceu. E você tem, sobretudo, as entrevistas. É ouvindo pessoas, sejam elas uhum. é, fontes que participaram do acontecimento ou fontes que podem analisar o que aquele acontecimento é, significa, ou seja, especialistas, né? E você faz reportagens. Então, só por aí a gente percebe que é um, um, um trabalho mais sofisticado, né? Uhum. E também eu posso pensar na reportagem como um gênero, ou seja, como um tipo de texto, um tipo de texto jornalístico. Na faculdade, a gente costuma definir a reportagem como uma ampliação da notícia. Perfeito. A notícia é o gênero jornalístico básico, é o texto rápido, em que a gente responde quem fez o quê, de que maneira, onde, quando e por quê. Certo? Se a gente conseguir responder essas perguntas básicas, você já tem uma notícia. A reportagem ela vai continuar respondendo essas perguntas, mas ela vai ter um esforço de contextualização, de buscar as causas de um determinado fato, de projetar as consequências a partir daquilo que ocorreu, uhum. de tentar conferir sentido tá? para aquilo que aconteceu dentro de uma época, dentro de uma uhum. sociedade. E encaminhando um pouquinho para a questão das fake news, é, é essa sofisticação, é essa busca de contextualização das causas, de colocar dentro de um fluxo histórico, que faz com que seja um, um gênero muito superior às notícias falsas, à desinformação. Né? Uhum. O jornalismo profissional precisa mostrar essa superioridade. Uhum. Agora... Quando você fala mostrar essa superioridade, você coloca a reportagem, então, como ah, algo que tem um potencial importante para a valorização do próprio jornalismo, né? É, quais as dificuldades né, que, o, que os órgãos de imprensa têm para trabalhar mais sobre reportagens, né? Bom, vamos lá. Quando eu falo em, em mostrar né, isso claramente, eu acho que é, que é trazer mesmo para as produções, sejam elas é, audiovisuais ou textuais, é um pouco do bastidor. Como diria o, o, o Marcelo Rezende, né? Foi na tela que deu trabalho para fazer. Aí tem que mostrar o que que, que é esse trabalho envolvido. Então, dizer, por exemplo, olha, essa reportagem envolveu conversas com 16 fontes, ficamos dois meses atrás de documentos uhum. tais e tais, usamos tantas tantas vezes a lei de acesso à informação para liberar dados que estavam embargados. Então, mostrar isso também, novamente, eu vou sempre puxar um pouco a, a, a brasa para a da educação midiática. Isso também é educar o público, que Porque muitas é. vezes não entende como as reportagens são feitas, de que existe trabalho sério, suor, enfim, uma equipe de para poder produzir aquela informação que está chegando nas mãos da, da audiência. Dificuldades, né? já dá para intuir um pouco. Isso custa muito caro. Isso leva tempo. Isso exige jornalistas experientes, bem formados, com um tempo de estrada, que tiveram a chance de refletir sobre a profissão, muitas vezes de novo na universidade, né? voltando para uma pós-graduação, para um mestrado, para um doutorado. E essas não são as condições que a gente encontra hoje em dia, infelizmente. Nem na dita mídia tradicional, nem na mídia alternativa. Uhum. A gente vive uma crise, que eu não acho que é uma crise da produção, viu, Marcelo? Eu acho que é uma crise do modelo de negócios, do jornalismo, uhum. que tem inviabilizado, na maioria dos lugares, o investimento necessário para a produção de grandes e relevantes reportagens. Perfeito. É, eu imagino assim que dentro de um veículo de imprensa, né, até porque a gente vive isso na Repórter Brasil, você vive isso nos projetos que você toca, é, você sempre faz uma conta, quanto eu vou investir nesse trabalho aqui e qual a repercussão que isso vai dar, né. Quando eu falo repercussão é justamente quantas pessoas vão ler, né, quantas pessoas vão ser impactadas por isso. É, você tem alguma reflexão sobre esse aspecto? Né? O que, que a gente pode fazer? Que dicas que a gente pode dar, né, para organizações que estão que querem investir em reportagem, colocar dinheiro, né? Vai alugar um carro? Vai é, trabalhar junto com o pessoal de audiovisual, né? Vai para o meio de uma floresta passar uma semana, né? Isso demanda muito investimento humano, recurso financeiro, né? É como a gente pode fazer esse trabalho? Ser mais proveitoso, ter mais visibilidade. Perfeito, cara. Bom, primeiro, eu acho que precisa ter uma, uma noção de priorização. Não é toda notícia que merece uma reportagem. Então, eleger dois, três temas principais, estou chutando um número aqui, tá? Uhum. Mas que mereçam esse investimento de recursos próprios mais, mais relevante. Então, primeiro, priorização. Segundo, parceria. Buscar editais, né? hoje a gente consegue, infelizmente, ver muitos editais aí em diversas áreas do, do jornalismo para a produção de, de conteúdo. Uhum. É, as plataformas até para limparem um pouco a barra da, da, da, das suas marcas, e quando eu falo plataformas, falando em Google, Facebook, Twitter e tal, uhum. tem linhas de financiamento para o jornalismo digital que podem uhum. ser acessadas, então ficar muito atento aos editais e essas possibilidades de de parceria e eu daria mais duas dicas também eu acho que é ficar um pouco de olho em grandes jornalistas que estejam fora do mercado nesse momento estão tocando suas vidas ali em assessoria de imprensa trabalhando enfim, ganhando seu, seu, sua vida honestamente, mas que eventualmente podem fazer uma ou duas grandes reportagens por ano né? Sem, sem é, uma necessidade tão, tão grande de uma contrapartida financeira. Obviamente, não estou defendendo trabalho de graça, pelo amor de Deus. Sim, eu sou sim, sim. membro da Comissão de Ética do Sindicato dos Jornalistas, nem, nem passarei pela minha cabeça fazer isso. Mas acho que dá para pegar, que muita experiência, realmente, e que possam aí, eventualmente cobrar menos para fazer uma reportagem num, num esquema de freelancer. De, de, de e, por fim. Eu acho que é importante se engajar em iniciativas coletivas que cobrem, ou que cobrem uma linha de financiamento alternativa para mim. Porque eu não acho realmente que o jornalismo precisa depender só de assinante, isso realmente me parece, é super já. E não só da publicidade. Hum. Então, se é uma função com relevância, é uma função social com relevância discutível para a sociedade, ela precisa ser financiada de alguma forma. Então, entrar em algum tipo, entrar em contato com algum tipo de iniciativa que pense coletivamente uma linha de financiamento, uma linha de receita para a produção de, de reportagens. Perfeito. Não, é, é por aí. Assim, se você me permite, eu acho que uma outra coisa que a gente faz na Repórter Brasil que eu acho que dá é, é, repercussão né, é você trabalhar com os temas a longo prazo. né isso ajuda a formar um grupo de leitores que se interessam, que são impactados por esse assunto. Então, ao invés de colocar assim, sempre suas fichas nesse assunto e esgotá-lo, né, você cria um programa de cobertura né, em que você vai, passo a passo, gerando repercussão sobre aquilo, como se fosse uma reportagem construída ao longo de alguns meses, né, em que você vai, degrau a degrau, uh, atingindo um público né, e ampliando esse público. Enfim, são várias dicas que você, deu, que você deu aí, a gente vai tem um material aqui, além da, dessa entrevista, um material é, escrito, né, em que é aprofundado essas sugestões para qualquer um que queira avançar nessa discussão sobre reportagens. Uma última pergunta, Rodrigo, sobre essa pauta, é que temas é, ou pautas, né, no jargão jornalístico, precisam de mais reportagens? Qual é a reportagem que não foi feita e que precisa ser feita? Dá uma dica, uma sugestão para as organizações que acompanham esse projeto aqui. No que, que elas deveriam se debruçar? Marcel, é... eu acho que cada organização que vai, vai nos escutar aí tem a sua, a, a sua área de atuação. Né? Então, seu, eu privilegiar, eu não estou querendo aqui tirar o corpo fora não, mas se eu privilegiar é, uma, um, uma área eu vou descobrir outra, enfim. Mas o que eu acho que talvez como Norte a gente possa é, qualificar um pouco mais a cobertura das diferentes áreas com quem trabalha, de quem trabalha com direitos humanos, com questões é, sociais ou socioambientais, é um, um retrato mais adequado das iniciativas coletivas. Uhum. O que eu vejo? Eu acho que a gente tem ou reportagens feitas ainda muito no nível macro, sabe das estatísticas, das políticas públicas e tal, e que são, num certo sentido, frias, ou ainda aquelas narrativas no nível micro, que tem a cair muito para o heroísmo, sabe? O público educação, então, assim, a professora aqui na pandemia, se, tá. se desdobrou e foi dar aula para os seus alunos na casa. Essas histórias que parecem meio... É... Quase a trajetória do herói, e que claro. para mim elas são são ponto fora da. Né? Onde estão as, as entidades, por exemplo, vamos pensar no contexto da pandemia, né que fizeram as cestas básicas, que foram doadas aí no início da, da pandemia é, em grande quantidade, onde estão essas entidades que fizeram chegar na ponta, porque são elas que fazem a comunicação com a ponta. Então, uhum. onde estão é, as entidades de formação de professores e que formam, por exemplo, para uma uma é, educação não racista, onde está, é, não sei, a, a, o, o, como que, que, que estão se desenrolando os, os trabalhos da, da Comissão Pastoral da Terra. Uhum. Eu acho que esse nível meso, esse meio Sim. caminho, ele é fracamente retratado ainda por, pelos, é, pelo jornalismo é, é, que, que busca essa cobertura de direitos humanos e das questões sociais. Assim. E eu acho que ele é parte de, de a gente... Uma cobertura menos ingênua, mesmo, sabe, para as nossas questões. Rodrigo, obrigado pela entrevista. Valeu, até a próxima, Marcelo. Realização: Repórter Brasil.